Bom, boa noite a todos e a todas. Vamos começar aqui mais uma roda de conversa do CCV, o Centro Cultural Esperança Vermelha. Aguardo feedback de vocês que estão acompanhando, me deem um retorno para dizer se o áudio está bom, se, se a imagem está boa também. Aqui parece que está tudo ok. Então é isso aí, estamos entrando ao vivo com mais uma roda de conversa do CCV, sempre nas terças-feiras, a partir das 19 horas, estou vendo aqui que já tem gente interagindo e acompanhando a Anselma está acompanhando aí, estou vendo que, que você está vendo Anselma hoje a gente vai falar bastante aqui dos cursos que você tomou a iniciativa de organizar e a gente vai divulgar, temos dois, dois grandes pontos de pauta hoje aqui além dos informes sobre o CCV, que já a gente sempre faz, né? enquanto as pessoas estão entrando aí Hoje a nossa roda ela tem dois temas, o primeiro tema são informes sobre os cursos que estão rolando, um já começou, que é o de História da África, os outros estão previstos para começar em breve e o outro ponto, que é o ponto principal, é a divulgação do congresso da articulação de esquerda que acontece no próximo final de semana. Tá? Boa noite Anselmo, Anselmo está dizendo aqui que está tudo perfeito, áudio e imagem, então a gente agradece pelo retorno. Tô vendo que o pessoal tá entrando aí. Então é isso, vamos lá. É, primeiro, começar com os informes do CCV, o Centro Cultural Esperança Vermelha, a gente sempre diz aqui, mas nunca é demais reafirmar enquanto as pessoas estão entrando, né? Todas a, a, as despesas que a gente tinha antes da, da pandemia, elas continuam existindo na né? internet, telefone, aluguel, etc. A gente mantém a nossa sede e a gente espera voltar a fazer atividade presencial em algum momento no futuro. Né? Nesse momento, para quem não é de Campinas, estamos aqui na fase roxa, é, com o governo do estado avaliando possibilidade de lockdown e o prefeito também. Né? Nesse momento, hoje foi anunciada, é, a partir de quinta-feira dessa semana, um toque de recolher. Então, a partir das 20 horas, quem estiver na rua vai ter que justificar estar na rua, seja para ir na farmácia ou no mercado, por alguma razão emergencial, né? Do contrário, deve estar todo mundo em casa, medida que a gente é a favor. E... Mas ainda não é um lockdown, né? A gente está se aproximando disso, pelo andar da carruagem, vai ficar inevitável fazer um lockdown. Inclusive porque nós temos uma experiência exitosa em Araraquara, única cidade até agora que fez efetivamente um lockdown e que funcionou, né? O número de casos realmente diminuiu. Nossa expectativa é que aqui em Campinas a gente consiga fazer algo do tipo porque é, já está colapsado, né? Nosso sistema de saúde, tanto privado quanto público, já estão em colapso e, e já está difícil. Os profissionais de, de saúde ficam sobrecarregados, fica a gente na fila esperando por leito e, enfim a gente não, não, não dá para seguir dessa forma, né? Então, nós já sabemos, já, já temos informação sobre a nova variante que está circulando, que é mais agressiva, que contamina mais, que contamina jovens, né? E tudo isso precisa ser levado em, em consideração. Por isso que hoje eu estou fazendo essa roda aqui da minha casa e não do CCV, como tradicionalmente fazíamos, e hoje não temos nenhum convidado, porque a gente vai tratar especificamente do congresso e eu vou falar sobre isso, com informações a respeito, mas é, a gente espera no futuro voltar a fazer a roda presencialmente com os nossos convidados. Numa situação de normalidade, hoje a gente poderia estar tá convidando aqui o Sérgio Albergaria, por exemplo, para falar sobre a decisão do Faquin e tudo que aconteceu na semana passada, né? Mas diante das condições que nós estamos vivendo e também diante da necessidade de divulgar o congresso da articulação de esquerda que vai acontecer no domingo, então vamos priorizar isso nesse momento, tá? Fica a nossa recomendação. Estou sem máscara porque estou em casa, sozinho, mas use máscara se for sair na rua para trabalhar ou pra, por qualquer outra razão. Fique em casa se puder, principalmente quem pode, porque ajuda, ajudamos a preservar a vida de quem tem que se expor, né? Entregadores de comida e, e tantos outros trabalhadores da saúde que fazem um trabalho que é essencial e que não podem parar, ok? É, bom, a gente, como eu ia dizendo, o CCV, o Centro Cultural Esperança Vermelha, precisa, portanto, continuar pagando suas dívidas e isso só é possível através de doações, né? É, lembrando que, inclusive, algumas atividades que nos ajudavam na arrecadação eram atividades presenciais, né? Aventura gastronômica, o bazar, o brechó. A gente até consegue fazer algumas vendas pela internet, mas nem sempre é viável, né? Então, a doação, mais do que nunca, ela é importante hoje, porque através da sua doação, a gente mantém o Centro Cultural Esperança Vermelha funcionando. Na luta contra o golpe, na luta contra a conciliação de classes, na luta em defesa uh, do, do, do Lula elegível, como está nesse momento, mas a gente sabe que a gente precisa estar, manter olhos abertos, não podemos abaixar a guarda, né? Então fizemos muitas lutas no passado juntos e a gente quer seguir incorporando essas lutas no futuro, para isso precisamos da sua contribuição, tá? Estou vendo que a Paula acabou de postar aí os dados da nossa conta bancária. Você pode fazer uma transferência, um TED ou um DOC para a nossa conta bancária ou então através de um PIX que a Paulinha acabou de colocar aí também, o PIX do CCV mil ao contrário, traço 80, que é o CNPJ do CCV. Através do CNPJ do CCV você faz um PIX e deposita sua doação diretamente para a gente. Boa noite, Marta Oliveira Jungmann. Grande companheira, está sempre com a gente aqui. E é uma satisfação. Inclusive, algumas... é engraçado, né? Eu, conheci, eu tive a oportunidade de encontrar a Marta pessoalmente, numa situação. E é interessante que a gente faz amizades aqui virtualmente e depois a gente pode encontrar com as pessoas pessoalmente. né? E é uma satisfação para a gente quando isso acontece. Esperamos que no futuro... Assim que a gente superar essa fase difícil que a gente está vivendo, né? Que a gente possa voltar a encontrar companheiros e, e companheiras em atividades presenciais, nas lutas presenciais, na praça, na rua, né? Que é, são os lugares aí onde a gente se ajunta para fazer os enfrentamentos com a burguesia nesse país, tá bom? Então é isso, fica aí a dica do nosso PIX, que é o nosso CCV, que é o nosso CNPJ do CCV e a nossa conta bancária que a Paula depositou. Vou pedir para a Paula também postar aí o card com a divulgação do nosso congresso, porque enquanto eu estiver falando aqui, é, quem quiser conferir os dados direitinho, estarão disponíveis aí nos nossos comentários, tá? Quem estiver acompanhando depois também que ficou a gravação na nossa fanpage, curta a nossa fanpage, CCEV, Centro Cultural Esperança Vermelha, curta a nossa fanpage para receber notificações toda vez que a gente entrar ao vivo, tá bom? É, por favor, Paulinho, posta o card do nosso congresso aí para o pessoal acompanhar as informações, mas eu vou dizer algumas coisas aqui, né? Antes de entrar nessa pauta, a pauta do congresso, vou falar um pouco sobre os cursos do CCV. A gente tinha anunciado para este primeiro semestre de 2021, é, três cursos inicialmente, não significa que serão os únicos, tem mais coisa aí sendo... É, tem que ter mais coisa no forno, né? mas os cursos que já estão é, prontos e que já tem inscrição aberta são três, né? o curso de História da África previsto para esse mês, mês de março, o de Literatura Palestina previsto para abril, o de Relações Étnico-Raciais e Memória previsto para maio. Esses dois últimos, Literatura Palestina e Relações Étnico-Raciais e Memória, foram previstos pela Anselma, que vai dar uma boa parte dessas aulas e ou que convidou pessoas para dar aula nesses cursos. Eu vou falar um pouco deles aqui, tá? É, todos esses cursos você pode conferir o cronograma, grade e, e fazer a sua matrícula se tiver interesse no site do CCV. O site do CCV: www.ccv.org. Você entra lá e acessa o, os nossos cursos. O site do CCV é .org .br, tá? Conferindo aqui, www.ccv.org.br. Os cursos estão lá com todas as grades para quem quiser conferir, tá? O curso de História da África, previsto para esse mês, começou no sábado passado. As aulas são sempre às 9 horas da manhã, aulas ao sábado sempre. A aula de sábado passado, quem deu foi o Vitor Queiroz, é... sobre o Egito Antigo, uma aula muito legal e uma aula simbólica para ser a primeira né? E, e a próxima aula será do Felipe Lamy, dia 20 do 3 tá? quem por acaso ainda não fez matrícula para o curso de História da África, pode fazer a matrícula agora, a gente passa o link da primeira aula que está disponível no Youtube para os matriculados no curso então dá para entrar lá e assistir a primeira aula do Vitor Queiroz, depois as próximas aulas podem ser assistidas, tanto ao vivo quanto virtualmente, tá bom? Tem as duas opções. Dá para assistir é, ao vivo através da sala Zoom ou assistir depois através do nosso YouTube que a gente posta os links, tá? Estou vendo que a Paula postou aí o site do CCV e o link com o cronograma do curso de História da África. R$40,00 de taxa. Se você não tem os 40 reais, não deixe de fazer o curso por causa disso. Entre em contato com a gente, a gente bate um papo e vê... O que pode fazer? A gente já concedeu bolsa para alguns alunos que não tinham esse recurso. Se você tiver, por favor, faça sua matrícula e pague os 40 reais porque eles são muito bem-vindos. Eles nos ajudam a manter o CCV funcionando. É, lembrando que não é mensalidade, os professores não ganham para dar aula. É um trabalho voluntário, feito pela causa. Né? Mas esses 40 reais ajudam a gente a sustentar internet, sala de Zoom, que é pago... Né? Energia elétrica e tantos outros gastos que a gente tem no CCV, tá bom? R$ reais apenas. É... Depois, o próximo curso que está aí já quase chegando a hora de começar é o de Literatura Palestina, previsto para abril. A Anselma está coordenando esse curso, ela vai dar uma aula. Outras aulas, ela convidou algumas pessoas para as aulas, né? É... Vou abrir aqui o cronograma para falar um pouco desse curso que eu acho que vale muito a pena. A ta... O curso acontece às quartas-feiras, entre abril e maio, das 19h às 21h30. Tá? A taxa de inscrição desse curso é 30. Reais. mais uma vez, se você não tem os 30 reais, entre em contato com a gente, dá para negociar uma bolsa. E o cu... esse curso ele tem quatro aulas, sempre às quartas. Né? Então, contexto histórico-político da Palestina, com o professor... Ashjan Sadiq Adibeirate, desculpe se eu errar a pronúncia, a Anselmo me colocou aqui em maus lençóis, mas tudo bem. A Terra nos é Estreita e outros poemas, do Mahmud Darwish Professora é, é a mesma da aula anterior. E depois a terceira aula, Antologia, do Fado Atucan, professora Soraya Mislé, e Raifa Fragments do Kulud Kamis e a professora Anselma Salles Anselma, é professora perdão Ashjan Sadiq Adibeirat é professora, Anselma tá me corrigindo aqui, poxa Anselma, na próxima vez eu vou convidar você para vir aqui falar todos esses nomes aqui, porque fiquei numa, numa saia justa aqui mas tudo bem, vamos lá é, então são quatro aulas tudo isso tá lá no site e são todas mulheres dando essa, essa, essas aulas, muito bom, Anselmo, é muito legal. E, poxa, literatura palestina, a gente não tem tanto contato aqui no Brasil, e vale muito a pena. Inclusive, quero dizer que eu estou matriculado nesse curso, tá? Vou fazer esse curso, que é um curso muito, muito legal. A gente está muito feliz com esse curso, esperamos que tenha bastante adesão, tá? Então são. Quatro aulas, 7 de abril, 14 de abril, 28 de abril e 5 de maio, ok? Sempre às quartas-feiras, das 19 às 22 horas, ok? 30 reais apenas. Se você não tiver, entre em contato, a gente negocia com vocês, tá? Mas se puder pagar, legal. A gente emite certificado de todos esses cursos e a Anselmo está convidada para falar todos esses nomes aqui com a pronúncia correta porque eu fracassei miseravelmente nessa missão aqui hoje. <risos> a roda, nossa roda, o bom da nossa roda é que tem um certo bom humor também, né? Apesar do, da situação dramática que a gente vive, é, se a gente não, não, não mantiver o bom humor, é, vai ficar difícil. Depois, no mês seguinte, o curso de Relações Étnico-Raciais e Memória, também um curso que a Anselma está puxando, quatro aulas, 19 de maio 26 de maio, 2 de junho e 9 de junho, as aulas acontecem é, sempre às quartas também, esse curso começa depois que acabar o de literatura palestina né é, das 19 às 22, a taxa é 30 reais também é, esse curso a Anselma vai dar as quatro aulas tá? é, aula 1 um, Becos da Memória, Conceição e Varisto Aula 2, Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves. Aula 3, Racismo no Brasil e Afetos Correlatos, da Cidinha da Silva. Aula 4, Memórias da Plantação com Grada Quilomba. Aqui esses nomes sem novidade, conheço todos, e... mas esse curso vai estar tá muito legal, esse curso também, que vai tratar de memória, enquanto repertório associativo da identidade, formas de existir e resistir, relativa a experiências individuais e coletivas, de homens e mulheres ao longo da história da humanidade. É, toda a sementa do curso está disponível no nosso site, que ficou muito bonito, site que foi feito aí em parceria com, pelo Emílio Fonte, a Paula, o Leandro, e enfim, o site ficou muito legal. Todo o cronograma desses três cursos está disponível no site, tá bom? Fica o convite, a Anselma está dizendo aqui que semana que vem ela participe e fala novamente sobre os cursos. Mas que a pronúncia aí... Nota 5, Anselma. Nota 5, né? Dá para passar. <risos> Agradeço a Anselma por estar com a gente aqui hoje e orientando a nossa nossos informes sobre os cursos aqui. Mas já fica avisado que semana que vem, na terça-feira, a partir das 19 horas, a Anselma vai passar pela nossa próxima roda. Nota 7, aí! Tá ótimo. Então a Anselma, na semana que vem, estará com a gente aqui para dar informes sobre os cursos, em especial de literatura palestina e de relações étnico-raciais e memória, que são os próximos cursos que vão começar, tá? Todos esses cursos dá para fazer matrícula, inclusive o de História da África. A aula que você perdeu pode ser assistida pelo YouTube, a gente passa o link. Então, paga a taxa, faz a matrícula e começa a participar. Próxima aula de História da África, dia 20 de março, com Felipe Lamy, ok? Então é isso, estou aprovado pela Anselma aqui na, na pronúncia, alguns deslizes aí, mas estou aprovado pela nota que ela me deu aí, então vamos seguir, tá? Esses eram um os informes sobre o CCV e nesse momento da quarentena, o que tem sido possível para a gente fazer são os cursos, né? A gente faz é, agora virtualmente. Uma, uma grande novidade, o curso de História da África com mais de 60 inscritos, do Brasil inteiro, porque a novidade, a partir do momento que a gente pode fazer os cursos virtualmente, que não... não, não... É ruim, por um lado, né? Porque a gente gosta do presencial e, e do ponto de vista pedagógico é muito mais interessante nessa né? relação humana e... Mas, diante da impossibilidade, até para a gente preservar vidas e contribuir com o isolamento social necessário, mais do que necessário, né? Então a gente optou pela alternativa de fazer os cursos virtualmente para não paralisar o Centro Cultural Esperança Vermelha. E o lado positivo das aulas virtuais é essa chance de pessoas que são de fora, de Campinas, poderem participar dos nossos cursos. Então, o curso de História da África tinha gente do Maranhão, tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente do Nordeste, da, da região Norte, tinha gente do Sul. Então, isso é muito legal... Vai ser uma convivência muito interessante. A gente vai ter que pensar, inclusive, em algum momento, aí, em alguma altura do curso, como confraternizar. Nós já fizemos uma apresentação, tem um grupo de zap lá onde a gente troca mensagens, mas em algum momento a gente vai ter que é, bater um papo aí entre nós, porque é uma riqueza muito grande é, a quantidade e a diversidade de alunos que estão matriculados no curso de História da África. Ok? Então, sobre os cursos, é isso que eu tinha para dizer. Agora eu vou falar sobre o Congresso da Articulação de Esquerda. Hoje não teremos um convidado ou uma convidada aqui como tradicionalmente, justamente porque a gente quer divulgar esse Congresso, que é um momento estratégico para nós, tá? Bom, a articulação de esquerda é uma tendência interna do PT. O PT pressupõe o direito de tendências, né? São organizações... É, de pessoas que pensam de uma determinada maneira, que têm afinidade e que optam por se organizar entre si para disputar os rumos e incidir nos debates do, do Partido dos Trabalhadores. Estou tá? vendo que a Paula está postando aqui o, o card da nossa, é, do, nosso, do nosso congresso. O né? nosso congresso acontece no domingo. A partir das 15 horas, tá? Então, todo mundo que tiver interesse de participar... Se você é militante da E... Você pode participar com direito a voz e voto... Se estiver em dia com as suas obrigações para com a corrente, tá? Se você não estiver em dia... Você pode participar com direito a voz, tá? Se você não é militante da E... Não, não é um, um... Um militante orgânico da corrente... Mas tem interesse de participar pode participar com direito à voz, tá? Não pode votar nem ser votado para as direções e tal, mas essa primeira etapa, conforme eu vou dizer lá na frente, é um momento de debate propriamente dito, né? A gente dividiu o nosso congresso, a direção nacional da E a gente é ótimo, né? A direção nacional da E dividiu o congresso em duas etapas, essa primeira etapa é uma etapa só de debate na segunda etapa é que tem eleição de direções né? Então, é, vale muito a pena quem tiver interesse quem simpatiza com as posições da E, quem quer conhecer a articulação de esquerda na cidade de Campinas vale muito a pena participar do nosso congresso e você vai ser muito bem-vindo ou bem-vinda para participar, precisa solicitar um link da nossa sala Zoom e solicitando esse link, a gente envia para você, para que você possa entrar na sala e participar do debate, é aberto tá? não é fechado apenas a, a militantes da E, militantes do PT de modo geral, e gente de esquerda, pode não ser necessariamente filiada ao PT, mas simpatiza com o PT, quer conhecer a E, fique à vontade para solicitar o link, porque dá para participar. Embora, na, na articulação de esquerda, só milite quem é filiado ao PT, por ser uma tendência interna do PT, né? Então, não dá para entrar na E sem antes se filiar ao Partido dos Trabalhadores, tá? Mas se você não é filiado ao PT e quer, quer conhecer, tem curiosidade, a gente... É, isso é possível, tá bom? Nessa primeira etapa. Bom, esse congresso é o sexto congresso da articulação de esquerda, é, ele está dividido em duas etapas, no nosso site tem informações sobre o congresso, tá lá o calendário do sexto congresso, tá lá, estão lá os textos base, são vários, do 6 Congresso Nacional da Articulação de Esquerda e tá lá a convocatória e o regimento do Congresso tudo isso está no site o site é o página 13 tá? www.pagina13.org.br você entra lá tem um banner enorme sobre o 6 Congresso clica no banner e vai abrir todo esse material lá para quem tiver interesse de conferir o que é essencial lá nem todo mundo vai olhar tudo que está lá. Né? O que é essencial lá e tem que ser olhado, é importante que seja olhado, é, são os textos base. Né? Para poder participar da discussão é, política do Congresso, é importante que, que se leia os textos base. Então fica aí como tarefa para a militância da E e para quem tiver interesse de participar do, do Congresso, mas não é da E, entra lá, dá uma lida, são públicos esses documentos, dá uma lida nos documentos, porque você vai para o debate com esse, com esse embasamento, né? Fica muito... O, o debate vai ficar muito mais é, subsidiado em função da leitura dos textos, tá bom? É, estão lá os seguintes textos. O primeiro texto é Passado, Presente e Futuro do PT, que na verdade é a convocatória para o... Ah, o congresso, segundo texto projeto de resolução sobre conjuntura o terceiro texto balanço das eleições 2020 e tática para as eleições 2022 o, quatro, o quarto texto tarefas e funcionamento da tendência petista, articulação de esquerda boa noite Amanda Frazão que está acompanhando também a nossa roda aqui hoje é, os congressos esses textos, mais uma vez dá uma lida nos textos, antes de de participar do nosso congresso, vale muito a pena para ficar inteirado do que a gente vai discutir no, no domingo, né? não ficar boiando. É... Os, os congressos, eles são divididos em duas etapas, tá? A primeira etapa é só a discussão de texto mesmo, é a discussão da linha política da articulação de esquerda, o debate político. A segunda etapa é a continuidade do debate político mais a eleição das direções municipais, estaduais e nacionais da articulação de esquerda. Como envolve eleição de direção, na segunda etapa tem etapa municipal, estadual e nacional. Na primeira etapa, por ser só debate político, não tem etapa estadual então, e nem municipal. É etapa de base que pode ser realizada numa cidade, mas envolver várias cidades de uma determinada região, por exemplo. Né? Então é etapa de base que tira delegado para a etapa nacional. tá? É, estadual só tem na segunda etapa, quando vai eleger direção. Então, esse encontro de domingo, a partir das 15 horas, numa sala Zoom que você pode obter o um endereço solicitando para a gente no privado, esse encontro de domingo é um encontro que a gente é, tira delegado direto para o nacional. É a primeira etapa, portanto. O nacional acontece dias 10 e 11 de abril, também virtualmente, com os delegados que forem tirados na etapa de base e é, fazendo o mesmo debate dos textos que a gente começa a debater nas etapas de base. Tá? Depois, na segunda etapa, a gente fecha esses textos e elege direções. Então vai ser muito legal, fica o convite para todo mundo. A gente visa ampliar a organicidade da, da articulação de esquerda através do Congresso, né? eleger nossas direções, mas principalmente aprovar uma linha política para os anos 2021 e 2022. Lembrando que o ano de 2022 é um ano eleitoral, né? um ano em que acontecem eleições no Brasil todo. Então, um ano estratégico que a gente tem que pensar também uma tática eleitoral, ok? É, cada três militantes tiram um delegado para a próxima etapa, ou seja, no domingo, cada três presentes indicam um delegado para a etapa nacional. Aí, lembrando, militantes que estão em dia com suas obrigações para com a articulação de esquerda, é, observadores não contam, né? Embora eles possam participar do, do debate e engrossar o, o debate. E, e é isso. Então, para a militância da E, quem, quem, quem ainda não está em dia com as suas obrigações faça contato com a tesouraria para poder ficar em dia e quem tem vontade de conhecer a articulação de esquerda, de saber como funciona, você é extremamente bem-vindo ou bem-vinda e a gente fica muito feliz com pessoas que é, se incorporam e, e vêm participar do debate e para a gente é um prazer, até porque um dos objetivos é esse, né? ampliar o tamanho das nossas fileiras. A tendência petista, articulação de esquerda, é uma tendência da esquerda do PT, é uma tendência que tem é, uma visão sobre o Partido dos Trabalhadores que você pode conhecer através do nosso Congresso, né? saber o que a gente pensa sobre o passado, o presente e o futuro do PT, saber o que a gente acha sobre como o PT deve se organizar para enfrentar os próximos anos e, principalmente, 2022, que é o processo eleitoral. Mas daqui até lá sem abaixar a guarda, né? É, a gente sempre diz que o Partido dos Trabalhadores tem que ser um partido de anos pares e anos ímpares, né? As eleições acontecem em anos pares, mas a gente tem que existir enquanto partido político nos anos ímpares também, que é o um momento onde a gente se fortalece para os anos pares, né? Então a gente deve estar... Tá... o PT foi criado com um pé nos movimentos sociais, com um pé na luta sindical, principalmente, né? mas nas comunidades eclesiais de base, no movimento estudantil, e de lá para cá, o que a gente entende como movimentos sociais, é, é, essa noção se ampliou muito, né? e cabe muito mais coisa aí no, nos dias de hoje, e um outro pé na institucionalidade. Ao longo dos anos, a gente foi é, ficando meio manco, né? e nós, na articulação de esquerda, somos defensores de que esse pé que o PT tem que ter no movimento social, na luta sindical, esse pé tem que estar tá mais fortalecido né? para que o nosso trabalho seja um trabalho também institucional, mas a institucionalidade não é um fim em si mesmo, né? inclusive as lutas sociais que acontecem fora da institucionalidade incidem fortemente sobre a institucionalidade. Né? Tem alguns debates que a gente não vai conseguir enfrentar somente fazendo luta institucional, porque na institucionalidade nós somos minoria. Fomos minoria, inclusive, quando fomos governos. Né? Durante os governos do Lula e os governos da Dilma, nós éramos minoria no, no parlamento. Né? Então, a luta social é imprescindível. Como é que a gente vai fazer é, os grandes debates, principalmente sobre as reformas estruturais de base? Né? É, a articulação de esquerda é uma tendência socialista. Nós não abrimos mão disso, que esse é um debate que nos é caro, não como bravata, para ficar gritando no, no botequim, nem como palavra de ordem para dias de festa, né? mas como algo é, para o qual o nosso programa e as nossas ações, a nossa praxis aponta objetivamente né? o socialismo como é, um horizonte. Então, isso está muito bem expresso no, nos nossos textos, e isso é um, é, esse é um elemento que orienta a nossa atuação dentro do, do Partido dos Trabalhadores e orienta as nossas posições, a posição dos nossos parlamentares dentro do, da institucionalidade, né? E aqui em Campinas, a Guida, que atualmente é, está vereadora na Câmara Municipal, é uma militante da articulação de esquerda, é inclusive uma das pessoas que vai falar na nossa, no nosso Congresso, né? Então, a grande oportunidade também para conhecer a guida e conhecer o conjunto da militância do Partido dos Trabalhadores, domingo, 15 horas, numa sala Zoom, que você pode receber o link entrando em contato com a gente e solicitando, tá bom? Bom, falei do CCV, falei do Congresso, falei dos cursos, pedi doação, porque eu sou pidão mesmo, eu sempre estou pedindo aqui, e, mas o, nosso, o Centro Cultural Esperança Vermelha ele é organizado através de contribuição voluntária de militantes, né? Não tem nenhuma instituição por trás, nem partido político, nem nada. Então, sem a, sem a contribuição, a gente não, não consegue se manter funcionando, tá? Por isso fica aí a, a, essa, esse apelo... E tá na, na nossa caixa de comentários aí nosso Pix e nossa conta para quem quiser fazer DOC ou TED. Tá? O Pix é o nosso CNPJ. Acho que é isso. Se, se alguém tiver alguma dúvida, pergunte agora, porque a gente vai encerrar. Esse vídeo fica disponível. Quem tiver interesse de divulgar o nosso congresso, pode usar esse vídeo para mandar para mais pessoas, para que ele chegue ao maior número de pessoas possível e a gente tem um quórum bem alto no domingo, 15 horas, na nossa conversa sobre o passado, presente e o futuro do Partido dos Trabalhadores, tá? É... Então é isso, a gente vai, vai fechar, tô vendo que ninguém mais escreveu mais nada aqui. Agradeço a audiência de quem está acompanhando, pessoal que interagiu, Amanda, Anselma, a Paula que tá fazendo a técnica, mais uma vez, sempre me socorre aqui todas as terças-feiras, todas as terças-feiras, obrigado Paulinha, uh, Anselma que está acompanhando também, que vai ser professor em alguns dos nossos cursos, tem outros cursos sendo gestados, né? estão no forno, assim que forem definidos a gente volta a comunicar por aqui, é o que a gente tem feito, né? embora de vez em quando a gente venda material do nosso sebo, o mesmo do nosso bazar Brechó pela internet, mas o principal, é, nossa principal frente de, de atuação do CCV tem sido realmente é, atra os cursos, né? Então fica aí a divulgação. A gente é que agradece, viu, Anselma, pela sua participação e generosidade aqui em cursos muito legais. Inclusive, eu farei um dos cursos do, do que a Anselma está propondo, que é o de literatura. Palestina, Tá bom? Logo, logo, logo darei dicas aqui sobre literatura palestina. Vou ficar especialista nisso. Vou aprender, inclusive, na semana que vem, a partir das 19 horas, vou aprender algumas pronúncias aí. <risos> ai, ai. Hoje fiquei aqui numa saia justa, mas deu tudo certo. Aí tirei até uma nota 7 aí, segundo a Anselma, que é a organizadora do curso e uma das professoras do curso. Então é isso, gente. Por hoje era isso, árabe fluente, vamos lá! Até, até o final do ano, aí quem sabe né Anselmo, não, não, não custa nada sonhar. A gente agradece a todos e a todas que, que nos prestigiaram aqui hoje. Hoje, excepcionalmente, não tem um tema e um convidado ou uma convidada específicos para tratar é, desse tema, porque no domingo a gente realiza o congresso da articulação de esquerda, a etapa, a primeira etapa, Congresso de base da cidade de Campinas, do Congresso Nacional da Articulação de Esquerda. Mais uma vez fica o convite para todas e para todos, tá bom? Sendo isso que tínhamos então para hoje, um beijão para todos e para todas. A gente agradece mais uma vez pela audiência. Ajude a compartilhar esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas. Ele fica disponível na nossa página, então quem tiver dúvidas sobre o Congresso, sobre os cursos, dá para assistir ainda, tá? entre no nosso site do CCV, www.ccv.org.br, entre no site da Articulação de Esquerda, www.pagina13.org.br, confira nos sites tanto os cursos do CCV, quanto o material de apoio para o 6 Congresso da Articulação de Esquerda. É isso, gente. Beijão para todos e para todas. Semana que vem, terça-feira, a partir das 19 horas com o tema da conjuntura e um convidado ou uma convidada, estaremos aqui novamente nessa roda de conversa. Lembrando que a gente está devendo ainda uma roda que a historiadora Sônia Fardim ficou de fazer com a gente, ela teve um problema técnico que inviabilizou a roda, mas o tema é interessante, sobre a comparação entre a febre amarela e a atual é, pandemia de Covid-19. né A Sônia, que é especialista no assunto, vai estar com a gente no futuro, assim que tiver definido uma nova data, a gente posta aqui, curta a nossa fanpage para receber as notificações e a divulgação das nossas atividades, tá bom? É isso aí, boa noite Paula, Anselma, Amanda e para todo mundo que acompanhou, semana que vem, terça-feira, 19 horas, estaremos aqui novamente, beijão.